Paralisação. você é contra ou você é a favor? A propósito, vai resolver o problema de segurança, diminuindo o número de roubos e assassinatos que vem ocorrendo nos últimos anos e no início desse ano também com muita frequência? Fica aqui comigo nesse vídeo que em dois minutinhos você vai saber. Bom, antes de tudo eu quero te fazer mais uma pergunta e talvez a resposta esteja nas atitudes que os motoristas devem tomar para poder evitar esse tipo de problema. Que você acha seguro na hora de transportar um passageiro desconhecido dentro do seu carro a nota do passageiro a forma de pagamento o destino antes de iniciar uma viagem você tendo esses três itens vai te livrar do assalto ou da morte a resposta é não pessoal e por que a resposta é não porque se o passageiro tem uma nota boa a forma de pagamento é no cartão isso não é tudo que vai lhe garantir uma segurança para poder transportar esse passageiro, Porque ele pode não estar longe de ser um celionetário E de usar dados falsos de celular roubado e outras coisas mais Você vai morrer. E porque hoje em dia também, o ladrão ele não está com cara e nem com aparência Vagabundo é foda moleque, na moral brasileiro é um bicho filho da puta Eles estão roubando, matando junto ao lado das esposas com crianças e com crianças de cola ainda por sinal isso tudo para poder ficar longe de qualquer suspeita sem contar que também aí vem a televisão mostrando alguns casos de motorista que tem algum tipo de relação nesses problemas que está tendo de segurança da relação do passageiro com com o motorista do motorista com o passageiro sendo que também os grandes problemas estão fora do seu carro e que muitas das vezes é você está sendo perseguido por motoqueiro. Eu estou sentindo uma treta! Ou às vezes está sendo observado nos embarques e desembarques desses passageiros. Ou às vezes também o passageiro está combinado com um ladrão para poder te roubar. Mas vamos supor que a Ubi atenda todas as reivindicações dos motoristas, mostrando a foto do passageiro, mudando a forma de pagamento de dinheiro somente para cartão, ou às vezes mostrando também o destino da viagem do passageiro antes de iniciá-la. Como a 99 Pop já faz assim, entrou com isso para poder ganhar no diferencial e ter mais motorista para ela, e no entanto parou de ter roubo e, furto, parou de ter roubo e assassinatos na 99? Não. Portanto, pessoal, o segredo para você não ser assaltado e morto não está na plataforma para quem você trabalha. A Uber 99 a Cabify e qualquer outro tipo de plataforma nunca vai estar preocupado totalmente com a sua segurança. Afinal de contas, o que elas querem é dinheiro. E ela é uma máquina de fazer dinheiro. Outro dia eu estava assistindo a entrevista no YouTube de entrevistas de motoristas dos drivers lá dos Estados Unidos e eles abordaram o assunto segurança e aí surgiu uma pergunta de como que eles lidavam com a questão de ladrões, de problemas de segurança nas ruas da cidade. Simplesmente a resposta foi não, não existe isso aqui. Então nosso grande problema talvez não esteja na plataforma ou qualquer outro tipo não longe de mim querer defender qualquer um tipo de plataforma. Mas é uma questão de problema social. Vagabundo é foda moleque, na moral brasileiro é um bicho filho da puta. Para tanto galera, cabeça, juízo, na hora de você transportar os seus passageiros. Se você pegar todos esses requisitos, nota do passageiro, destino da viagem antecipado, forma de pagamento no cartão e juntar com locais de embarques, observar as ruas, saídas, vielas... Olhar se tem alguém te perseguindo, te observando no embarque, durante a viagem e desembarque também desses passageiros. O cuidado nos embarques, nas baladas, nas festas de dois e três pessoas. Ou às vezes os embarques nos, nas estações, nos terminais de ônibus, nas estações de metrô, de trem. Onde exista qualquer tipo de aglomeração de pessoas e que você não consiga visualizar esse suposto passageiro. Cuidado, muito cuidado, hein? Você juntando tudo isso... Se bateu aquela impressão de que você vai ser assaltado, ou aquela simples intuição que a coisa vai dar errado, dispensa, vaza, sai fora, melhora a sua vida do que uns míseros trocados. Afinal de contas, o carro é meu, o carro é teu, eu transporto o que eu quero, você transporta o que você quer. Agora você já parou para observar que o número de pessoas que são roubadas ou às vezes assassinadas, está entre aqueles que entraram na plataforma e que estão ainda no experimento no madurecimento, que são pessoas que estão a 30, 60 ou no máximo às vezes 90 dias dentro das quaisquer que for plataforma aí. E por que isso? É muito levado em consideração no começo do trabalho, aquelas regras impostas pelas plataformas e com a Uber, é a taxa de aceitação das viagens e a taxa de cancelamento dessas viagens também. O o motorista que começa, ele está com todo o gás para poder trabalhar. Então eles vão colocando qualquer um que vê pela frente dentro do seu carro. E com isso, eles se dão muito mal. E você? O que acha dessa paralisação? É contra ou a favor? Deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo. E nos vemos pelas ruas da cidade. Valeu, tchau.